Fala aí, guerreiros e guerreiras! Soldado aqui, novamente, trazendo para vocês mais um videozinho aí. E hoje é falando sobre a roleta VIP, né? A famosa roleta VIP, tá? Mas antes de começar, quero dar um recadinho pancante para vocês. Pessoal, durante todo mês de julho aí, aproveitando o mês de férias da né, rapaziada, né? O nosso parceiro aí, o Zé Loco ZP, o Zé Loco Cash, né? A gente conversando aí, conseguimos... Trazer uma promoção pro pessoal que acompanha o canal aí. Sim, ó, promoção pancante, rapaziada. Durante todo o mês de julho aí, até o finalzinho de julho, né? Que, durar, que vão durar aí as férias da rapaziada escolar, tá? É, nos pins acima de 70, de 100, de 140, vai haver promoção, cara. É, esses pins vão estar com valores reduzidos, abaixo, é, mais barato que na Z8, cara mais barato que nós vemos. então não perca se você quer fazer essa, aquela sua recargazinha do mês aí, quer garantir o seu ZP, ou até mesmo roletar na roleta VIP, né, a tentar arriscar aí, tá, os pin de 70 de 100, 140 vão estar em promoção, só você chamar lá falar que veio pelo seu deixo, que ó tá garantido, tá, e lembrando que é, se for a sua primeira recarga do mês, você também ganha um bom de 50% a mais de ZP, fechou? Recado dado Vamos lá, vem que tem, vem, neném, vem que eu tô boneco também. Rapaziada, é, já tem um videozinho aí falando tanto da roleta X como da roleta VIP passada, tá? É, nessa roleta mudou algumas coisas, né? mas vocês sabem como é que funciona o Crossfire, né? Sempre dá um jeitinho de pegar um a mais. Mas, enfim, vamos lá. Vou comprar aqui, é o mesmo esquema, você compra as joias aqui e depois né, vamos abrir elas aqui. O prêmio principal dessa roleta VIP, né, a passada foi a M4, nessa daqui a Barret Anjo, né, tem a Barret, aí como, aí como outros prêmios secundários aí tem a M4S Diamante, a 9A Chamas, a AK-47 Dragão Cromado e depois, né, em terceiro nível aí tem a Desert e a GG e depois os itens seculares né personagens aqui para você equipar nas vitoriosas ou na VIP e alguns itens podrão aqui que você não usa para quase nada né mas vamos lá vem que tem vem neném vem que eu tô boneco também funciona da mesma maneira que a outra você abre a gema daqui e se der sorte você pega um item bom de primeira não foi meu não foi o meu caso mas é muito complicado, é muito difícil, né? Pegar um, um item de primeira. Às vezes tu não ó. Aqui embaixo, né? Eu vou até mostrar aqui. Aqui embaixo tem o... Um, onde eu tô com a câmera aqui? Tem o um distintivo plus, que foi o que eu ganhei agora. E tem a poção, tá? Do transceder. O que é? Deixa eu ver. É isso aqui, ó. Essa podrosca aqui, tá? Então... Por isso que eu deixei aqui, que não é nenhum item bom, né? Não é nenhum item top, então deixei aqui só para não atrapalhar os restantes. Tô ficando com medo, é boneco. De... Caramba, ganhar GG na segunda. É tá bom, tá. é é é mal vem que tem, venenem. Claro que vai cair todos os itens aqui, né? Podroski. Primeiro tem uma exceção aqui desses, não sei como, né? Tentando me, me engabelar, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar uma VIP aqui só com esse pinzinho de 30, né? Eu acho muito difícil. Ó, caiu a poção agora, né? Que tá aqui abaixo da câmera. Vamos que eu tô ficando com... Comprar mais? Como assim? Tá maluco? Abrir, pô. Ah. Oxe, buguei ali. Olha, você vê que tava, a, a, ela tava sem força nenhuma lá em cima do nada, filho. O bicho sobra aqui e ela vai embora. Ah, te conheço, Deus. Te conheço, Deus. Ó, aqui ela vai parar. Claro, né? Parou na, na C4, Podroski. Agora acabou, né? Acabou a, a joias. Vamos ver se vale a pena eu trocar alguma coisa aqui. Ó, a GG dá 10... Hum, não sei se vale Né Tem o personagem aqui O óculos dá um O resto não dá porcaria nenhuma Bom Aí que tá Vale a pena desmontar o personagem Ó, se você for comprar esse personagem na loja É 10k A GG VIP, né Se fosse ganhar né? Deixa eu ver se, aqui tem, se eu tenho a GG VIP aqui eu Não lembro Não, não tenho Bom, então eu vou, eu vou comprar aqui, cadê, eu vou comprar mais 10, dá tá? pra comprar mais 10? Dá. Então eu gastei, ó, gastei, tô gastando 40k aqui, vamos ver se vai valer a pena, né? No caso seria um pin de 28, vamos lá, vem que tem, vem neném, vem que eu é o teu boneco também. Tô ficando com tô medo. É boneco de gelo. Mano, muito roubado, velho. Eu do nada ganha força, velho. Não valeu a pena, não. Não valeu a pena. 21, mano. 21. Misericórdia. 21. Deixa eu ver. Ainda não daria. 18. Não, não. Não vale, não. Desmontar tudo. Aí ah, eu desmonto tudo e é arriscado eu vim. Ou vai vir o, o mascote Jerry daqui, ou vai vir a mochila, aí é pancante, né? Então eu acho que não vale mais a pena, eu acho que por aqui tá bom. <risos> por aqui por enquanto tá bom, não sei, vamos ver na assim que resetar aí de novo, né? Até dia 1, né? A rolê vai ficar até dia 12, acho que dá pra arriscar outro pinzinho de 14 pra tentar pegar mais alguma coisa aqui ou uma VIP, né? Pegamos a GG, não é lá aquelas grandes coisas, mas, né? Não sei, comenta aí se vale a pena ou não. Lembrando para vocês, rapaziada, que eu sempre deixo bem claro aqui no vídeo, né? Para você que gasta, para você que soldado, não vale a pena para mim investir mais no game, rapaziada, tá tranquilo, tá? Porque quem tem que analisar é você. A gente traz aqui para vocês como é que tá funcionando aí toda toda a, a mecânica da, da, da roleta e você analisa. Vale a pena? Pô, vale? Não vale a pena? Não vale, né? Então tá tranquilo, tanto para quem investe, para quem não investe, cara. É só você analisar a situação atual. É né? até porque o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, tá bom? Então a gente traz aí para vocês ver como é que tá funcionando mais ou menos e você decide. Vale a pena? Não vale? Comenta aqui pra gente, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, grande abraço. Ah, só esqueci de mostrar um, um detalhe aqui, né? Pelo que eu entendi, não tá, te... não tá tendo como você abrir mais de 10, né? Pelo menos eu não vi aqui. E agora você desmonta e vira joia. Antes desmontava, né? E você poderia, né? Pegar um prêmio permanente, né? Não sei, se é, a... não sei. Se, é só, se é só na roleta X. Pelo menos aqui, ó, não dá pra você desmontar e escolher um item, né? Eu acho que é só na, na roleta X que funciona assim. Mas dá pra você desmontar e ganhar joias, né? E tentar de novo. Aqui, cara, tá muito arriscado. Se tivesse caído, né? Esses três, esses itens aqui primeiro embaixo, que são podrão, né? Falta, falta o Ruína e falta o Elite. Eu arriscaria. Eu tenho certeza, se eu desmontar e tentar aqui, vai cair ou no gelo ou na, ou na mochila. Então não vai valer a pena. Eu já tô com, com um item aí, né? Não é aquela grande coisa, mas é um item permanente já, né? Do que arriscar e pegar um negócio podrão, tá bom? Vamos tentar, assim que, que virar o mês aí, vamos tentar um pinzinho de 14 ou de, ou de 9 cair para tentar roletar mais e pegar uma VIP. Fechou? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Se lembre-se, porque ser gamer... É uma guerra, fui, comenta aí boneco, tamo junto